E aí galera, aqui é um tutorial como criar a guild. Você tem que ter 6 pessoas acima do nível 30. Ô Petson, o teu fone tá meio ruim. Pode dar. Vou voltar. É galera, tamo aqui indo fazer a quest do nível 30 pra fazer a. Psh, cortando. É galera, tamo indo fazer a missãozinha pra criar uma guild. Tem que ter 6 pessoas acima do 30 e tem que ir lá matar um boss. Tem que estar tá todo mundo junto. Tô certo? É, tá certo. Isso, o líder tem que estar level 33. Também tem essa. Eu nunca fiz, estou indo fazer com ele agora. Ele vai me ensinar, então vamos ver como é que é. É aqui, ó. Boss? Tem que esperar todo mundo chegar agora. Tem que estar todo mundo aí. Bora lá. É forte o boss, será? pessoal. Lá, vai, vai, vai, sai é só ir lá. Só pode, pode chamar? Oh, chamou já o boss? Não, não... aí. Aí. O bicho é forte, filho, não é fraco não. Vamos lá. Os caras falaram que ele era fraco, mano. Então eles estavam mentindo. Não é fraco não, viu? O bicho eu me queimou, deu um hit aqui, aqui ó. Gosmo. Meu, o bicho me deu um hit aqui que arrancou vida pra porra, viado. Desça o tanque. Eita Andrômeda, cura Andrômeda, cura Andrômeda! Bicho é forte, vou ficar correndo pro lado do podro, destrói o cara aí! Cara, esse boss é o nosso mesmo? É o nosso! Eu não vi! Eita porra, bora! Eita porra mano, vou morrer! O bicho é forte mano, não é fraco não! A defesa dele é baixa, mas tem um dano alto tá, porra! Vamos lá! É que é fênix, fênix é papel mesmo! Meu, o dano do bicho é alto! Vai dar umas largadas violentas no jogo! eu tô fazendo live ao mesmo tempo. Quem estiver vendo a live aí, dá uns comentários. Curte a nossa página no Facebook aí, também curte nossa Twitch também. E agradeço a Long Game a gente estar tá aqui fazendo os vídeos. Se não fosse ela, a gente não estaria aqui. Ah. Alguém morreu? Não, o Dramele agora tá curando, o Dramele agora parou de bater começou tá, a curar. Ah, tá, curando, ele, ele foi pro modo de cura, é, ele, viu, ele viu que nem ia dar, teve que voltar pro modo de cura, fiquei, Não, viu? velho, não. Os Se os tanques tá morrendo, imagina os papel. <risos> os tanques tá tomando cor da porra, viado. Ah, ele é fraco, cara. Eita, porra. Morri. É fraco, né? Eita, é, porra, é, é. cala a boca. Eu morri. Cala a boca, caralho. <risos> Não, eu tinha é falado, né? tipo, curando é fraco, mas... Luena morri ainda nessa bosta, aí terminou? Terminou. Concluí uma missão, boa. Boa. Morri ainda. Vamos lá criar a guild. Pets, manda no, no cabra do né? Dico. que eu vou colocar o link. É. Ai, pesado, bicho, hein? Pesado. Me. A terceira guild no jogo, quarta, porque tem a 2. <risos> é, caiu 2. Tem a Kaio 2 tá que pariu, mano. Achei sacanagem ter duas parou vamos criar a guild. Pode mandar no privado. Vou mandar no privado, vamos criar a guild agora. Depois que tu criar a guild, eu tu fala com essa mulher. É com ela tu fala, com ela pega e tira o negócio. Peguei o item. Agora eu faço o quê? Criar exército só? Cara, aqui. Exército. Manda o link aí, o nome, Pets. Por favor. Bronze Knight. Dá pra separar também tá, o nome ou não? Tem que ser tudo junto. Tá travando teu nome. Outra? Não sei, pergunta pros caras se os caras querem fazer mais uma. Dá pra fazer duas guilds, cara. Não tem problema não. Vamos. Ô Petson, o telefone tá chiando. Outra. Guilde? Não, valeu. Beleza, o cara saiu, beleza. Eu já ajudou já. Aí, Petson, pode mandar aí o nome? Tá, entra aí, vai. Ah, no... Discord? Pera aí. Ah, tá. Esse que tem que mandar no cavaleiro, cara. Deixa eu mudar aqui esse B com K maiúsculo e esse K maiúsculo também confirmar. Ah, tem Não. que ser tudo junto. Coca-Brusic Night junto. Oi! Valeu cara! Criou a Criog... Guilherme? Demora pra aparecer, né? Eu falei que a mulher, mas não foi. O item sumiu da minha mão. Ah, não, tá aqui ainda. Vou colocar Knight só. O que tu acha? Cavaleiros. Vai ficar com sigla? Sigla? Vai ficar Knight? É Knight. Cavaleiros. Knight foi. Knight, Cavaleiros. Agora vamos fazer nosso símbolo. agora. Onde que eu mexo no símbolo? Cartão de presente? Não. Guild. Aí cria uma guild. Aê! Tá criado agora. Bandeira da guild, agora. Knight é um cavaleiro. Tem que ser uma coroa, né? A minha. Agora. Chama. Mais um aí. Azul ou vermelho? Como é que eu convido os caras pra, pra guild? É só clicar nele é só clicar? Vou invitar tu primeiro, né? Não tem aqui convidar pra guild Tem não? Não. Talvez eu tenha... Eu não posso entrar porque eu saí da outra. também Pode ser isso. Deixa eu tentar enviar eu pro ver Candidatura. Ou não. Eu quero saber agora como que envia a Guild. Eu quero saber como convida. Sabe convidar a Peterson pra Guild? Ah, eu vou entrar na tua mesmo. Foda-se. Como é que entra? Ah, convidaram aqui, ó. Tem que colocar o nick aqui. Ah, é 24, 24. É 24 horas. Eu Não posso entrar. 24 horas que não pode entrar. Não. Então, vou convidar o Peterson aqui que criou aqui. aqui. Foi? Tá bom. Então tu deixa aí adicionado, depois eu entro na tua vida, tá? Aí tu de Deixa sem taxa, mano, pro pessoal entrar mesmo. Tem como pôr taxa nisso pra entrar? Tem, tem o asplais, pô. Tu mandou pra mim, veio? Mandei. Vê se foi. Não chegou nada não. Convidei. Foi enviado. Chegou? Mundo. Como assim, vermelho? Pronto. Ih, caiu o servidor. Caiu o Não caiu agora. Beleza, Hermes? Beleza? cria uma guild agora. Então, obrigado aí por ter assistido nosso vídeo aí. Vamos fechar o vídeo agora.